Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias! Estamos aqui começando mais um vídeo Infelizmente envolve aí um famoso aí do mundo dos rodeios, pessoal, isso mesmo então, para saber mais sobre essa notícia aí, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as notícias, tá bom? Então, bora para a notícia aí desse famoso aí do mundo dos rodeios que, infelizmente, acabou de nos deixar no dia de hoje. Galera, ó, no vídeo de hoje falaremos aí do ator aí, locutor de rodeios que acabou de nos deixar aí por conta de um acidente trágico de carro, Tá? O pecuarista e locutor de rodeios Alessandro Cunha morreu em um acidente na noite de domingo dia 20 Na, do... do... na BR-153 no município de Prata, no Triângulo Mineiro, a 623 quilômetros de Belo Horizonte Ele tinha 47 anos e era natural de Goiatuba, Goiás e um dos principais profissionais da área do país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete que Alessandro dirigia bateu na traseira de um caminhão no quilômetro 144 da rodovia. Ele morreu no local e ainda não há informações sobre a causa do acidente. O locutor seguia sozinho para São Paulo, onde pegaria um voo para os Estados Unidos. O corpo de Alessandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e em seguida levado para a cidade natal onde ele morava, onde o primeiro velório será realizado na noite de segunda-feira. Na manhã desta terça-feira, um segundo velório ocorrerá em Aparecida de Goiânia, Goiás, onde o locutor será sepultado. É pessoal, infelizmente aí acabamos de perder uma grande estrela aí dos rodeios, um grande locutor, aí, o Alessandro Cunha. Muitas pessoas nas suas redes sociais deixaram seus lamentos, muitos famosos, aliás, que gostavam e amavam esse locutor, deixaram as suas condolências lá nas suas redes sociais e, infelizmente, acabamos de perder esse artista aí, pessoal. Que as nossas orações possam confortar os familiares que ficaram e possam consolar o coração deles, dos seus familiares, dos seus fãs. Essa foi a notícia do vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve no canal e... Até a próxima notícia.